É, a Escola de Engenharia está dando o, o apoio institucional também para esse evento. A gente está colocando essas apresentações lá no canal do YouTube da engenharia. A, a engenharia fez um canal específico para os vídeos que estão sendo gravados em ensino remoto emergencial. Né? Uh, então, que que a gente, quem que a gente vai apresentar hoje? Vai ser a professora, começando pela a professora Júlia, do Departamento de Engenharia Química, né, que está montando o material de aula dela usando as mesas digitalizadoras, e a professora Raquel Julian da Física, né, que também tem experiência de anos já no, na, no uso de mesas. Né? Então, eu acho que isso também, é, a ideia é mostrar para o pessoal como é que funciona esse tipo de equipamento, prós e contras, e as técnicas também que cada professor está usando para montar suas aulas. né. E depois a gente pode... Uh, conversar um pouco, pegar os depoimentos. Eu acho que como hoje a gente tem menos pessoas para apresentar, né, a gente pode ir abrindo os microfones conforme vai surgindo as dúvidas. né? No, no formato passado a gente estava pensando em coletar as dúvidas e apresentar no final, mas como tem poucas pessoas apresentando hoje, eu acho que depois que a Júlia falar, a gente pode é, coletar não só relatos dos professores, eu vi que o professor Daniel aqui lá do, do Campus Litoral Norte já colocou o depoimento dele aqui no chat, depois da apresentação da Júlia, a gente pode também abrir para eles falar, falar e também tirar dúvidas, ok? Então, com a palavra agora, a professora Júlia, né, do Departamento de Engenharia Química, vai falar um pouco da experiência dela com, com as mesas, né o que, que levou ela a comprar, como é que ela está usando. A palavra é sua, então, professora. Então, tá, obrigada, Edson, pelo convite. Uh, dá para me ouvir bem? Esse microfone estava um pouco baixo, queria perguntar, Tá. Tá bom. Uh, bom, então, como aí é você já me apresentou, né? Meu nome é Júlia, eu sou professora da engenharia química. E, assim, as minhas aulas, né? Porque que eu, decidi, começando, assim, acho falar porque que eu decidi comprar, as minhas aulas eram bastante no quadro, tá? Ah. Uh, para explicar um pouco sobre a minha aula normal, né? Antes eu, então, dava uma apostila para os alunos com vários espaços em branco e dentro desses espaços eu fazia a dedução de equações no quadro então era só como fazia antes, então praticamente não tinha nenhuma equação nessas apostilas, só texto, alguma tabela, figura, enfim, e aí eu resolvi, bom, vou copiar o que eu, né, copiava no quadro na mesa digitalizadora, daí eu mostro os slides que tem o que tem na apostila e vou copiando, a minha ideia era copiar ao vivo, assim, na mesa, como se fosse a aula, tá, só que aí, então, eu não tô, até pra explicar, eu expliquei isso no começo, né, eu não tô dando aula ainda, eu tô fazendo vídeos que eles vão receber usando a mesa, as minhas aulas vão começar essa semana, então eu ainda não tenho feedback dos alunos, tá? Eu usei, assim, um pouco a mesa, é mais um relato das minhas experiências, assim, bem, uh, assim, amadoras com a mesa ainda, porque eu não usei muito, então, até se a professora Raquel, e quiser me interromper, de repente eu falo uma coisa e tenho uma outra bem melhor já, porque eu tô bem engatinhando ainda na mesa digitalizadora. É, então, até acho que antes, talvez eu deveria mostrar a mesa que eu comprei, né, não sei, porque acho que... não sei se é a mesma a professora Raquel também. É, a minha mesinha é essa aqui, ó. É, eu posso mandar o link ali dela, até tava com ela aberta. Da UACOM. Não sei se é a mesma que a tua, Raquel. É bem parecida, a minha é um modelo mais antigo, eu comprei em 2013, mas ela é também da Wacom, ó, ela é muito desse bom. tamanho aqui, bem pequenininha, é uma é folha A5, mesmo. e dá pra escrever só num quadradinho aqui dentro, ó, não é, não é inteira, mas ela funciona super bem, foi a mais barata que eu encontrei na época, mas ela faz o serviço, não precisa nada muito sofisticado para isso. É, eu acho que essa que eu comprei também é a mais barata das mesas. Uh, porque eu sei que elas têm umas versões com Bluetooth A minha não tem, tem uma versão que é maior Essa é a mais simples também E foi em torno de 500 reais para comprar Que eu já achei, assim, caro, né? Então eu comprei uma. Amazon. Tem mesas muito caras, né? Mas acho que daí é os designers que vão fazer coisas muito uh, diferentes Aí com as mesinhas assim, Para dar aula Eu não sei se preciso de um invento maior Eu tô satisfeita com essa, assim, também e, e ela liga no computador pro USB, né? E vem com essa canetinha aqui, uh, que tem dois botões, não sei se dá pra ver. E aí tu pode escolher o que, que esses botões fazem. Tipo, no meu eu escolhi voltar. eu copio uma coisa, se tá errado, ou se tá feia a letra, eu aperto e ele já volta. Isso facilitou bastante a minha vida botar isso no botão, porque o que eu mais faço é apagar. Que eu escrevo, acho feio, apago. escrevo, acho feio, apago. Como é que tu isso? Ah, uh, então, tem que, ir no... tem que ir no programa dela? Eu posso compartilhar minha tela nesse Google aqui? Pode, huh? Eu posso mostrar. Isso, mostra ali para nós. Pode compartilhar, sim. Deixa eu abrir aqui. Eu sabia que dava para voltar... Mas não, não me liguei que. Eu, perdão, eu é sabia que lá. dava para programar alguns botões, mas eu não me liguei. Eu uso o Ctrl Z. Aí ele volta. Mas se, se pra programar programar, pra... Como é que Bem eu legal. Aqui, apresentar agora. Isso. Ah, tá, tela inteira. Aparecendo na minha tela aí? Sim. Tá vindo. Então, Enfim. até para ir mostrando, né? A mesa, então, vem com esse, esse programinha assim dela aqui. Ele é bem simples, é só basicamente ligar a mesa, instalar o driver e sair usando. Ela é bem fácil de começar a usar. Uh, ela vem com softwares aqui, onde tem obter seu software, né? Você Pode baixar três softwares de graça Eu não sei se tinha isso antes Para quem compra agora tá? Só que são softwares assim, bem mais para designer tá? assim, Eu baixei um e achei super complicado Não estou usando Não sei se a Raquel usa algum desses Eu não estou usando Eu achei muito eu, complexo Porque eu estava querendo fazer Eu uso o Inkscape Que é um software Ele é bem complexo também Mas ele é de graça É um software livre e ele simula o Corel, é quase o Corel, só que é de graça. Então, eu aprendi a usar um pouquinho só as ferramentas mais básicas. E eu, na verdade, só o que eu uso é a caneta <risos> e a borracha. Na verdade, e voltar, e colocar a cor, e era isso. E, então, é bem fácil, bem simples. Pode ser qualquer software, até o Paint do, do Windows. Pode ser qualquer um, é. É, depois eu vou mostrar ali o que eu tô usando, mas pode ser, pode, na verdade, para escrever em qualquer lugar com essa canetinha. Uh, aqui, então, nessas configurações express aqui, dá para fazer algumas alterações, ó. Então, aqui ah, dá para ir em caneta. Aí, porque eu, eu mexo em tudo quando eu compro o um negócio, eu abro todos. E aí, aqui tem os dois botõezinhos da caneta, ó. Então, o meu um é apagar e o outro é desfazer. Dá para ver que eu tô errando bastante com a caneta pelos meus botõezinhos. Uh, mas, enfim, daí aqui dá para fazer o que a pessoa quiser, ó. Dá para escolher, como se, ela pode usar ela como mouse e ele ser como um clique do mouse, Uh, várias opções aqui, enfim, daí tem que explorar o que, que cada um uh, quer fazer. O meu, no caso, foi relacionado à mesa, então ele apaga o que eu fiz na mesa. Vou fazer na minha também, obrigada. É, é bem útil. <risos> então, uh, em relação à mesa, tá, em, ih, vou parar aqui para não ficar. Uh, em relação à mesa, eu acho que como compra... Acho que foi a melhor compra, assim, porque acho que eu não, não paguei a mesa mais cara, mas eu consegui uma mesa que, que fez o que eu precisava fazer nesse momento, tá? Então, assim, falando do, do aparelho, não tenho muito o que... Acho que, sei lá, ser USB, não sei se seria uma grande vantagem, eu passo tudo na minha mesa aqui, então... Uh, ser USB, não, desculpa, ser Bluetooth, não sei se seria uma grande vantagem, né? Porque, na verdade, estou usando aqui parada, né? Então, até agora, eu já gravei uh, dois formatos de aula. Vou mostrar um pouquinho o que, que eu uh, fiz. Tem um formato de aula que eu gravei com duas telas. Eu tenho duas telas em casa, porque eu tenho um desktop e um notebook. Então, eu usei aquele mais simplesinho, aquele flashback express recorder. E como eu tinha duas telas, ele vai gravar duas telas, né? Aí, eu fiz igual a minha aula. Numa tela, aparecia sempre slide e na outra aparecia o quadro, tá, só que uma decisão minha que eu não gostei, até, é uma coisa que eu tô bem na dúvida ainda, uh, e se alguém tiver uma sugestão, eu escrevi antes, tá, e aí o quadro já tava pronto, e durante o vídeo eu escolhi uma outra cor da minha caneta, que dá para mudar a cor, e fui meio que sublinhando, ah, gente, então esse X representa a distância, né, e, mas o quadro já estava copiado. porque... Bom, assim, ó, eu estou passando a maior vergonha. Eu tava com vergonha dos alunos verem o meu quadro com essa mesinha. Agora eu tenho que mostrar para os professores também. Estou apavorada aqui. Vou mostrar meus quadros. Só o Edson, um botão nessa. Aí, então, assim, ó, eu estou usando esse Microsoft Whiteboard. Não sei se é o melhor, mas foi, assim, fácil de começar a usar. Então eu fui com ele, tá? Uh, ele salva aqui diferentes quadros. Ah, vou mostrar aqui um. Ah, gente, eu parei de compartilhar a tela, né? Ninguém me avisa isso. Esse Microsoft Whiteboard é de graça? Dá pra é. baixar? Dá, é, é totalmente de graça. Ele é de graça, mas isso só tem pra Windows 10. Mas ele é bonzinho, ah. né? eu Acho interessante. Ah. É porque, às vezes, a ferramenta é muito complexa, que nem o Inkscape, tem tantas alternativas que não é necessário ter tanta coisa. Então, ele tá é bem isso. simples. Ele é bem simples, não precisa saber nada. Tá aparecendo aqui? Aham. Uh Vocês -huh. estão vendo? Tá. Então, aqui tem esse Microsoft Whiteboard. Tu pode criar quantos quadros quiser. Eu só achei ruim que ele não deixa fazer pastas. Tipo, eu queria fazer uma pasta para cada disciplina, não dá. Mas, enfim uh, Então, se a gente Abrir um novo, ó Ele não tem nada, tá? Essas linhas eu que botei uh, São opcionais também é Aqui em algum lugar, formatar background Ó, ele pode até para quem quer, ó, ter pontilhado Ele tem esses outros formatos De background aqui, ou simplesmente Branco, sem nada Eu, eu tentei botar as linhas para ver se me ajudava a ficar menos uh, Descoordenado, assim, ó mas aí dá para ver a linha e dá aí... para ver que está torto, não é? Não é pior? <risos> não sei. A linha dá para ver que está torto. <risos> eu não sei, eu realmente não sei. E, e aí, aqui embaixo, enfim, tem várias opções de caneta, a pessoa pode uh, escolher a cor, escolher a espessura. Aqui tem a borracha, tem uma régua que às vezes eu uso para fazer um desenhinho. Ó. Aqui pode fazer a régua como quiser. Que legal. Uh, uh, e aí dá para mover e usando a régua, só que, claro, também vai fazer tudo com régua, vai demorar tanto tempo que tá quase como fazendo PowerPoint, né? Então, pelo menos a gente tem que pensar. Dá para adicionar um pouquinho de texto, tá? Não tem muitas variações aqui no texto, mas dá para, eu vou mostrar depois nos meus quadros, vocês vão ver, e dá para colocar uma imagem, tá? Eu vou mostrar aqui um, por exemplo, que eu fiz um quadro com uma Então, aqui, por exemplo, ó, eu fui resolver um desenho que tinha uma figura mais complexa assim do livro, ó, e aí eu posso inserir uma imagem aqui, a imagem que eu quiser. Dá até para colocar um slide aqui, se quiser. Uh, aqui, ó. Tem várias coisas que pode inserir. Pode inserir listas, pode inserir alguma coisa em PDF. Tem várias coisas que pode se colocar. Então, o que, que meus alunos ficaram vendo? duas telas, uma com a apresentação do PowerPoint e outras com quadros já copiados, ó. Daí eu usei essa canetinha laranja, porque eu fiz um não foi ao vivo, não foi síncrono, né? Eu gravei isso e eles receberam, tá? Foi o formato que eu escolhi. Eu só tô fazendo aula síncrona para dúvidas. Então assim, daí eu fui, eu peguei essa canetinha laranja e fui circulando conforme eu tava falando, até fiz um outro desenho ali na hora para mostrar enfim, daí eu fui usando assim. Então, essa é uma opção, tá? Só que fica mais feio, assim. Fica uma letra que não é a letra, né, igual, assim. Se tu disser que a sua, tua letra, olha... é feia. Se tu que a letra é feia, mais uma vez eu vou sair da reunião. <risos> que a tua letra é linda. Não, mas eu quero dizer, assim, que comparado com, assim, o que a gente tá acostumado a ver, a gente escrever, todo mundo vai estranhar. Porque é diferente, dentro da comparação com nós mesmos, eu quero dizer... A letra tá é... linda, não, não, não reclama, que é isso, tu vai ver a minha. Não, que é isso. Mas, e aí fica assim, então, essa opção, né, isso aqui a pessoa pode pegar em branco e ir copiando ao vivo durante a sua aula todo o seu quadro aqui, né. Uh, eu que quis deixar pronto antes, mas pode só gravar a tela e ir copiando o quadro aqui, simplesmente isso. E aí tá, tá resolvido, na verdade, para quem usa quadro não precisaria nem preparar outro material, né, então ela quebra bastante lugar nesse sentido. Porque dá para continuar usando o mesmo material e aí usar duas telas com o slide, né? Ou tem esse que até eu acho que o outro professor colocou ele no comentário de usar quem não tem duas telas, pode usar o celular com uma das telas, né? Então tem ainda essas outras possibilidades. Outra opção da mesa, tá? Então, basicamente, assim, eu uso aqui dentro do Microsoft Whiteboard, que é bem fácil de usar, tá? Uh... E, enfim, ó, dá para colocar o que quiser. Ó. Aqui eu coloquei um cilindro dentro do meu exemplo ali, ó. Coloquei uma equação do livro. Então ele é bem. E ele é bem fácil de usar. Bem fácil mesmo. Outra opção, tá? Que eu tenho explorado um pouco. Não sei se é melhor ou pior. Vocês estão vendo um PowerPoint aqui? Sim? Vocês estão vendo um PowerPoint aqui? Sim, estamos vendo. Tá. putz, não começou, não isso aqui. Aí eu comecei a colocar mais coisas nos meus PowerPoints para ter umas equações, então eu tô fazendo uma coisa mais híbrida agora, tá? E aí assim, ó, outra opção é escrever no PowerPoint, no próprio PowerPoint, né? Ele tem isso. Tá? Uh, então Outra coisa que eu fiz foi assim, também dá para fazer isso com a mesa, daí vai mais do formato da aula de cada um. Então, quando eu tinha uma coisa mais de copiar, eu coloquei ela aqui dentro do PowerPoint. E até, por exemplo, a equação final, que era mais importante, eu coloquei ela no Equation, né? Então, isso é uma coisa que dá para fazer. É, é... Tem uma ferramenta que é desenhar, eu não sei se ela tem aqui no PowerPoint, eu não sei se vocês já instalaram isso. Eu instalei só no Word não aqui ó, é, nem tava instalado no meu, mas pegando essa ferramenta desenhar aqui ó, vai ter essas opções, tá, e aí dá para simplesmente escolher uma caneta e eu venho aqui ó, e aí eu começo a escrever no meu slide, tá, uh, e tem essa opção aqui, que é a tinta que transforma em expressão matemática, tá, que aí é isso aqui, ó, não sei se vocês já tinham visto isso aqui, quando eu vi isso aqui, pensei nossa, eu vou escrever e ele vai fazer uma expressão no Equation, achei que tinha resolvido todos os problemas da minha vida, mas ele se engana muito, assim, não sei se alguém tá usando isso aqui eu já vi uma vez, aconteceu a mesma coisa, tentei fazer ali, achei que ele, fica, ele se perde muito, é muito fácil Tem é, é um então... pouco é, subscrito é a coisa mais chata porque ele vai todo o resto da equação subscrito ele se perde bastante, assim, quando eu achei isso aqui, eu pensei que estava tudo resolvido na minha vida, mas não mas é bem assim. Ele às vezes é tão irritante, tem que fazer tantas vezes que é mais fácil usar o equation do que, né? Não sei se o Edson concorda, mas. Sim, o que concordo. eu senti, o que eu senti é que o que os alunos querem, pelos comentários dos alunos, né, na época que eu usava a mesa em aula, eles querem a gente com a letra feia, errando, errando e voltando, para eles se sentirem humanos. Porque o computador, o PowerPoint, é muito correto. Sim. Então, o que eles querem é saber qual velocidade a gente tem para fazer aquela equação. Quanto tempo vai levar para escrever, para eles saberem que eles estão no caminho certo? Eu acho que essa, esse é o principal de usar a mesa. Para fazer as coisas numa velocidade é. de, de ser humano e não de computador. Exato. Até tanto, por isso eu, isso é uma coisa que eu tô bastante na dúvida, que eu tenho usado esses quadros já prontos e eu vou circulando, mas eu tô achando que nas minhas próximas... Eu, eu vou começar a dar aula essa semana, já vou pedir um pouco de feedback, mas eu acho que eu vou copiar uh, no, no quadro, na hora, junto com eles assim, no vídeo. Né? Eu também acho que eles vão... Fica mais uh, em movimento, assim, mais dinâmico, né? Difícil de ver os vídeos também. É, a impressão que eu tenho é essa, é que a uh... Quando, quando a, os alunos têm aula só com PowerPoint, a equação pode até ser desenvolvida, por exemplo, no, no Word, ou então no, no próprio PowerPoint ali. Uh, se ela é tipografada, essa letra, uh, digamos, pronta, né, uhum. mesmo que a gente coloque uma letra, cada vez não adianta, não é a mesma coisa. Os alunos precisam daquele movimento, aquele tempo, aquela coisa mais uh, incorreta, sabe? Não, é, não é perfeito, é isso que é, isso que é interessante da mesa. Sim. Se tirar essa parte, então não há razão de usar a mesa. É, nesses primeiros vídeos eu fiquei um pouco assim, ah, com vergonha, e aí pensei, ah, vou, vou gravar o quadro pronto e vou ir só falando, mas eu acho que no futuro, eu gravei acho que duas semanas de aula uh, que estão prontas, eu acho que a partir dessa terceira eu vou, vou começar a, a, a fazer de forma diferente, assim. Uh, Tá, então, é só o que eu queria mostrar aqui. Enfim, dá para a gente ter esses quadros brancos, né? Que o professor usa como quiser, de acordo com a sua aula. E esse modo desenhar, ele existe em qualquer ferramenta aqui do Office, ó. Ele existe no Word também. Então, uma coisa que talvez eu faça é pegar as apostilas que eu tenho prontas e preencher os espaços em branco no Word junto com eles. Né? Então, talvez essa seja uma opção. Para quem não viu, uh, é bem fácil, porque o meu não vinha... Com essa ferramenta desenhar automático, então é só em arquivo, opções, personalizar, e ali tem o desenhar, tá? Em algum lugar aqui, ó, aqui tem o desenhar, e a pessoa escolhe as ferramentas que quer. Tem um gatinho. Tem a minha gatinha. <risos> o bom de ter então... a aula é isso, né? Os cachorros e gatos parecidos <risos> Sim, todo mundo. <risos> Então, na verdade, são essas ferramentas que eu usei, que foi o quadro branco e essa escrita em cima de, de formatos do Word. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém queria perguntar alguma coisa, ver alguma coisa. Eu não tenho muita, eu tenho pouca experiência ainda com a mesa. É isso que eu, que eu usei até agora. Eu achei legal, Júlia. Uh... Conta um pouco assim da experiência da escrita em si na mesa, assim, como é que é escrever num lugar onde tu não tá enxergando, né, como o um papel e caneta ali. É isso. Tem que para que eu vou parar um lugar de, e olhar pro parar, outro, para né, uma... como é que é? Isso para mim é o pior. Eu fico pensando que para quem tem, eu não tenho tablet, tá? Uh, e daí comprar um tablet já era muito mais caro que comprar a mesa. Eu comprei a mesa. Eu não sei se quem tem o tablet não é muito mais fácil, porque a pessoa enxerga no tablet enquanto ela está escrevendo. E é muito difícil escrever num lugar olhando para outro. Não é. É fácil. Não é. É fácil. Eu estou melhorando, diz... tá? Eu estou melhorando. Mas no começo eu não tinha nenhuma noção de espaço, então ficavam letras enormes e letras minúsculas, coisas... Até assim, só para dizer que as primeiras vezes que vocês escreverem não vão ser igual, já na terceira vez eu dá uma melhoradinha. Calma, sem pânico, gente, é muito simples. É, é como usar o microscópio. melhorar rápido. É como usar o microscópio, quem está acostumado a preparar a amostra em microscópio sabe o que eu estou falando. Você não consegue, na hora é difícil, assim, tem que se acostumar, mas é só uma é. questão de treino. Em questão de semana, duas, tratando, aí a coisa vai tranquila. Não, não é nada, nada, de, não precisa, não é uma coisa a se preocupar. É, bem, eu, é, é eu bom brincar... copiar umas coisas sem compromisso. Eu acho que talvez não começar copiando já com os alunos ali, gravando o vídeo, porque Faz, vai ficar um monte de edição. E, tá? Sim, é só fazer uma caligrafia assim, ó, brincando, fazer, praticar. É, é muito, muito bacana. Uma... Eu tenho, e eu uso uso tablet de vez em quando, e eu não gosto do tablet, eu prefiro a mesa porque a mesa tem mais atrito do que o tablet. O tablet correga demais a caneta e não tem a mesma sensibilidade do que, o, do, que uma, do que a mesa. A mesa é melhor do que o tablet, no meu caso. Eu tenho um, um uh, Note, S, uh, Note uh, S10, uh, não me lembro... Bom, é antigo, mas ele funciona bem, da, da Samsung. Mas não gosto, prefiro a mesa. E um, um, só uma dúvida, não sei, Raquel e Júlia... Os tablets de vocês, eles têm alguma marcação de linha, assim, para orientar, alguns pontinhos para orientar, ou vocês fazem, ou é no olho, mais ou menos, que escreve? No, no tem... nem tem, tem linha, dá para dá colocar ah, o que quiser atrás, digamos, pode, tem, tem aqui tem um software no tablet que permite fazer escrita, com linha e tudo, mas eu realmente não, não acho vantagem, não gosto. É uma questão bem pessoal, né? Mas não não vejo vantagem. A mesa acho melhor. Não, mas eu digo posso assim, fazer na, uma. Estou dizendo assim na mesa. Eu acho que eu falei tablet. Eu digo na mesa. Ah, tá tem de... algumas marcações na hora de escrever, assim, ou ela é lisa. Não, não. Tu vai a olhar. Assim, tu não vai olhar para a tela. Tu vai. Tu, perdão. Tu não vai olhar para a mesa. Vai olhar para a tela. É, a minha tem, mas eu não uso porque tu não. Ó, eu não sei se dá para ver que tem uns pontinhos. Dá Ela tem um pontilhado, um só que, bem, só que bem, na verdade, bem. se tu olhar para a mesa, vai ficar muito ruim, né? Tu tem que olhar para a tela que você está escrevendo, esquecer a mesa. É isso, é a prática de olhar para um lugar escrevendo no outro, e isso é tranquilo. É muito fácil, depois de praticar uma semana, não é a nada a temer. É algo que só depende de prática. As pessoas que começam vão reclamar uma semana, mas depois para de reclamar. <risos> Posso fazer uma pergunta? É... Mas, uma coisa que é, me fez, tipo, me arrepiou no tablet, é que eu teria que comprar um dos mais caros, que é na volta de 5 a 6 mil, o preço do um computador já, que são os que permitem que a gente apoie a mão na tela. Enquanto tu está escrevendo, tu pode deixar a tua mão na tela, que a tela desativa. Os outros modelos, tu tem que escrever com o braço suspenso. Aí, como eu já sou professora, que já tenho todas as mazelas da profissão, imagina ainda mais uma do braço suspenso, cotovelo e tudo, de passar horas e horas escrevendo sem apoiar a mão, né? E que, a minha pergunta, na real, é a seguinte, a mesa digitalizadora, se pode uh, apoiar a mão na mesa? Pode, sim, pode. Ah, ela só reconhece a ponta da caneta. Ah, a mão tranquilamente em cima, o dedo, ele não funciona. Ele é, só, é só a caneta que faz contato e quando a caneta encosta, aí ela, ela sente que tem alguma coisa ali. É. Senão, senão não, não, não, não funciona. Ah, isso do ponto de vista de doença funcional, porque imagina nós os dias inteiros com o braço suspenso ou apoiado, né? Faz ah, toda é dia. É um ponto, um pontão para uma mesa digitalizadora Sim. E a força com que tu aperta também a caneta contra a mesa O atrito, o barulhinho é bem, é bem melhor, na minha opinião A mesa digitalizadora é bem mais natural do que o tablet O tablet eu não, não gostei muito Mas apesar de poder enxergar na, na tela O problema é que tem um delay no tablet que é maior do que o da mesa Eu ah, é, não é um... tem nenhum delay, né? É incrível, Alessi super rápida, tu escreve e vê na tela imediatamente, assim. É que dá para ver que é uma coisa feita, eu, tá, quem me indicou comprar essa mesa foi o meu irmão, que é jornalista e trabalha muito com designer e coisa, e os design, assim, eles usam para coisas muito sensíveis, né, eles fazem desenhos, ele, ela até, se tu pegar esses softwares melhores, talvez esse que tu use, Ink, ele sente a pressão Do... da mão. Sim se eu pressionar mais, ele fica mais escuro do que se eu pressionar menos, então é muito, muito bom. Sim, ah, o, o meu, ele tem um delay de um décimo de segundo, assim, ele me incomoda um pouquinho, eu tenho que abstrair, mas se eu começar a pente, eu fico bravo. É como quando tu digita no computador e a, e a letra demora, assim, um pouquinho para aparecer, dá uma raiva, né? Mas depois que eu acostumo, a gente vai em frente, é só, é só uma questão de acostumar mesmo. Marla, esse, essas mesas digitalizadoras tá o princípio delas e, e o princípio da sensibilidade da canetinha do tablet também é por campo eletromagnético então ali dentro da, na pontinha da caneta tem tipo de um ferrinho e lá dentro tem uma molinha ali que causa uma interferência no campo Então essas mesas são detector de campo magnético então elas não pegam a mão né então não tem perigo disso ah, sim, muito obrigada. O... É que os tablets, exceto os modelos mais avançados, pegam. Sim, sim. os tablets sim, pegam. É mais... é. Valeu. Uh, mais alguma... Vou botar um link ali do, da minha mesinha, tá? Uh, da internet aqui, não, não fiz pesquisa de preço, tá? Só estou botando o primeiro que apareceu, acabou. Não sei, tem mais algum relato, Júlia? Podemos passar para a professora Raquel? Não, acho que a princípio é isso Eu tô, Acho que esse Microsoft Whiteboard tem sido bom Acho que tem sido uma ferramenta simples Para quem está começando a usar a mesinha Acho que talvez no futuro descubra outras mais Ele tem uma coisa muito boa Que eu até esqueci de falar Que eu acho legal nesse Whiteboard É que ele, por exemplo, se tu faz um círculo ou um quadrado Ele faz, ele deixa perfeitinho então, às vezes, quando tu tá desenhando um exemplo, que tem uma figura, alguma coisa assim, quer fazer um quadrado, entra por um lado, sai pelo outro, ele faz o quadrado bem direitinho, ele reconhece formas. Então, isso é legal para quem, quem na sua disciplina, enfim, tem a ver fazer esse tipo de, de e... desenho. É e... legal. Eu vi que ele tem uma ferramenta também que eu já usei, que é de auto tabela Então, se tu desenha um quadrado assim e depois tu pega o quadrado ah, e, tu... e tu divide o quadrado no meio, ele... ele se o risco ficou meio torto, ele ajusta e transforma esse quadrado numa tabela. Então, tu pode escrever um texto de um lado, do outro, e tu pode ir dividindo. Cada tracinho que tu faz, ele coloca mais uma linha, uma coluna da tua tabela. Então, é interessante também. É, eu vi que ela estava ali, não usei ainda, porque por acaso não teve nenhum exemplo, nem nada que tivesse tabela, mas é, tem. É, a mesma coisa que ele faz com as formas, ele reconhece o seu traço e transforma numa coisa bem retinha, assim, isso é, é legal. Mas eu acho que era isso, sim, da minha parte, não sei se tem alguma dúvida. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer o microfone, quer a palavra aí para perguntar alguma coisa? Professora Júlia, lá no começo tinha um professor lá do, o professor Renato, não, o professor Daniel, do Campus Litoral Norte, o senhor quer, quer dar o teu relato aí sobre o... Sobre, tu tava falando, comentou que estava falando uh, do ABS Studio, né? Gostaria de dar seu uh, relato, Daniel. Oi, bom dia para todos e todas. Uh... Estou aparecendo ou não? Ainda não, não me vejo, mas... Tá, nós vemos. Ah, agora sim, ok. Bom, eu estava dizendo que, uh, na realidade, era só para contar um pouco da experiência que eu tive no, naquela discussão inicial que vocês estavam tendo, que eu não tenho a segunda tela aqui, né, e ainda não tenho a mesa digitalizadora, né, e como também, assim como a professora Júlia, trabalho com uh, disciplinas que tem muita questão de cálculo, né, a alternativa que eu tive no momento foi justamente trabalhar com aplicativos de celular que transformam ele em webcams, né, e aí eu crio duas telas uh, pra, e desenho, né, eu consigo fazer, eu, eu faço os desenhos, né, com uma das telas e apareço na outra. E também tenho trabalhado bastante com o ABS Studio, né, porque justamente ele te dá essa possibilidade de tu fazer essa edição com várias telas, então, assim, eu acho que para quem quiser fazer aulas assíncronas, é uma alternativa bastante interessante, porque permite justamente que a gente uh, faça bastante edições de maneira bem fácil, assim, ele é um software que eu tive bastante facilidade para uh, manipular, então, assim, uh, não só para aulas ao vivo, ou mesmo nas gravações, assim, quando eu queria fazer animações, é, eu queria fazer, eu não queria simplesmente me gravar uh, desenhando ou resolvendo um exercício, eu queria fazer uma animação, por exemplo, da construção do exercício, ou da construção de um de um desenho, de uma, de uma viga, ou de uma estrutura de concreto armado e aí eu queria não ter ali aquela coisa da minha mão indo e voltando e eu consegui trabalhar bastante nisso também dentro do ABS Studio, né o próprio Zoom é interessante nesse sentido, né, então tu consegue fazer animações tu consegue inserir é, mas eu acho que a mesa digitalizadora certamente é um atalho que vai facilitar muito mais a minha vida, né? Por isso que eu vim justamente para dar uma olhada, eu, eu não tinha compreensão de como ela funcionava, né? Então, é, acho que está sendo bastante esclarecedor para mim nesse sentido. Eu acho que é uma ferramenta bastante importante, bastante interessante. Tá é isso. Tá bom, obrigado, Daniel. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer mais algum relato? Bom, então vamos abrir agora para a professora Raquel. Eu acho que aquela história que tu contou do, te, do, do começo do teu, do, do teu uso, Raquel, eu acho que se tu não te incomodas de repetir de novo para o pessoal que entrou depois ali, eu acho que tivemos mais uns 10 participantes que entraram ainda depois ao longo aí. Como é que tu usou? Ah, que sem problema. sempre problema. Bom dia para todo mundo, pessoal. Ah, então, eu, eu venho utilizando a mesa há muito tempo, porque em 2013... Eu tive um no SEAD, eu, eu queria, né, por, por vários motivos, eu quis juntar duas turmas, ou três turmas de eletromagnetismo numa única sala, porque eu tinha um aluno de doutorado, não era meu aluno, mas ele fazendo doutorado de ensino, e nós de grande estatística, então nós queríamos verificar o uso de tecnologias em sala de aula, se isso era bom ou não, para turmas numerosas. Então, por cinco semestres, eu dei aula no SEAD para 100 alunos, e lá no SEAD não tem quadro, não tinha, na época, depois até colocaram, mas não serve para nada, porque o, o anfiteatro é tão grande, ele é uh, comprido, assim, quem está sentado atrás não enxerga. Então, não tem como mais escrever no quadro e a pessoa que está bem no fundo da sala enxergar. Então, o que, que eu fazia? Eu usava essa mesa digitalizadora, eu comprei, na verdade, a primeira coisa que eu comprei foi um tablet. Eu comprei o tablet e digo, agora meus problemas acabaram. E aí eu vi que o tablet não funcionar Porque o, o tablet, eu não tinha como conectar, era difícil conectar o tablet diretamente no projetor, e a conexão do projetor era diferente da do tablet, e começou o problema e deu. Aí eu comprei a mesa digitalizadora por, por indicação do IVE que já tinha uma, o Ives é professor ali no Instituto de Física também. Então, eu comprei a mesa e o meu desespero, né, quando eu comecei a usar, eu vi que a minha letra era horrorosa, Ela, a minha letra normalmente já é fria. Né? mas eu não falo isso para ganhar elogio, porque é realmente é difícil de entender a minha letra. Quando eu comecei a escrever na mesa, eu digo, ninguém vai entender nada isso aqui. Então eu comecei a praticar, duas ou três semanas praticando em casa, que nem se fosse criança brincando com o um brinquedo novo. E aí, pelo menos, os alunos entendiam o que tá escrito. E eu não tenho mais vergonha de dizer minha letra e aí acabou. É o, é o jeito, né? Mas o que que aconteceu? Então eu fazia aula até vou mostrar, se posso compartilhar minha tela aqui? Eu vou, eu vou, eu vou compartilhar, dar um minutinho aqui. Eu nunca usei o Chrome. Peraí, ele tá tá compartilhando? Tem que apres... apertar a linha, apresentar agora na parte de baixo aí. <risos> Ah, agora tá Já foi, agora. tá? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Estão vendo, ferir, né? Uh -huh. tá. Então, eu vou mostrar, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Uh, então, eu, por exemplo, minha aula, tá? Eu estava dando aula, isso é o que eu fazia lá no SEAT. Então, eu estava aqui dando aula, estava ali o PowerPoint tá, e tal, fazia perguntas para eles, né, e, e aí ia passando e tal, e perguntava em aula, eu usava os clickers, que eram uns aparelhinhos que eles apertam para responder. Então, eu perguntava em aula e os alunos respondiam durante a aula e eu tinha uma estatística na hora, quantos acertaram, quantos erraram, para saber se eles estavam entendendo ou não. É uma outra ferramenta fantástica, mas quando a gente está presencial, né. E aí eu chegava no exemplo, então, chegava no exemplo, tá, então, por exemplo, isso aqui, como, como calcular o campo elétrico ou a força resultante sobre uma das cargas devido à presença das duas... Então, eu só botava esse desenho aqui e eu ia para a mesa, tá, então eu pegava o desenho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá, tá, eu pegava aqui o meu desenho e aí eu abri o software da mesa, que tá aqui. Eu, na verdade, esse não é o software da mesa, esse aqui é o Inkscape, que é um software livre. É como o Corel Draw então, só que, claro, fica meio grande. Deixa eu, eu... só vou diminuir um pouco aqui. Eu fazia exatamente isso que eu tô fazendo, tá? Só que, claro, eu já, eu já preparava a coisa um pouco antes para eu deixar o desenho mais pronto aqui na... No software, tá? E aí, ok. Então eu ia, certo. Então eu escolhi a caneta e aí eu ia resolvendo. Então vamos lá. Daí eu conversando com eles, ó, eu colocava aqui: ó, o campo elétrico vai ser 1 sobre 4 Φ, epsilon 0 vezes o valor da carga dividido pela distância em módulo ao quadrado e aí a vezes o. Unitário. E aí, escrevendo, olha, minha letra é feia, mas eu, eu chegou que eu parei de reclamar, e vamos assumir que é isso. Depois de um tempo, olha, faz tempo que eu não pratico, então ela está um pouco pior do que é. Mas o que importa é que os alunos entendam, a gente não, não precisa também ser perfeito. Se você precisar fazer um desenho, até tem as ferramentas aqui, eu quase nunca usava. Porque, dá da, trabalho, olha, eu preferia desenhar uma coisa mal feita, tá? Mas, por exemplo, ó, esse é o, o, o A aí esse aqui é o B, né, era melhor eu fazer o desenho, porque aí os alunos se sentiam, uh, era um pouco mais natural, porque a velocidade com que a gente vai escrevendo, né, se fizer qualquer coisa aqui, a velocidade que a gente escreve, ela dá uma certa segurança para os alunos, porque é o tempo que eles precisam também para processar a informação, e acho que isso é que é o importante. Eu vou parar de, de compartilhar a tela, não sei se alguém quer mais, quer ver mais alguma coisa em relação à mesinha, me avise, que daí eu volto a, a mostrar alguma coisa. Mas a ideia, assim, que usar a mesa é para simular aquilo que a gente faria no quadro, com a velocidade com que a gente faria no quadro, com os erros que a gente faria, com a letra feia, e grande coisa que seja feia, desde que eles entendam, entende? esse é, que é, o, é o importante. E eu acho que outra coisa importante que os alunos precisam saber o que, que se faz primeiro, se escreve primeiro o numerador ou o denominador, ou faz o risco primeiro, Entende? É, é, o povo não sabe, ele quer isso, ele quer ver o que que vai ser feito primeiro, e, e quando a gente mostra para eles tudo pronto no livro, ele não tem essa ideia, o que que vem primeiro, como é que a professora resolveu isso aqui, tá? então acho que essa parte, se resolver, fazer passo a passo que dá a impressão de sala de aula, que, que dá uma segurança para eles. Mas, claro, a mesa é boa, ela tem vantagens, é ótima, eu gostava de usar, mas os alunos não gostavam. Eu vou dizer assim, a, a grande maioria talvez não tivesse problema, mas aqueles que reclamam sempre me diziam, enquanto eu usava lá no CERT, ah, professor, eu, eu adoro essas aulas, só não gosto daquela mesa digitalizadora, eu prefiro quadro. Eles diziam isso. É, sabe, é uma, é uma reclamação que que não faz muito sentido para mim, né, porque eles tinham mais acesso, eles tinham mais informação, eu dava para eles a cópia do que tinha sido escrito, a letra era grande, dava para enxergar e mas eles ah, eu prefiro quadro de giz. Eu prefiro quadro de giz. Sabe? Então chegou um ponto que eu parei de ouvir as reclamações, porque essa de dizer que quadro de giz é melhor é, é para mim é uma bobagem. Né? Mas uns vão reclamar. Então só, só relato isso para vocês ficarem preparados também, que vai ter muita reclamação. Mesmo que a gente se esforce um monte, <risos> e que a gente faça o melhor que a gente pode. Gente, se alguém quiser conversar, eu detesto falar sozinha. Uh, Raquel, e então, assim, o uh, que, que eu ia te perguntar? E, e atualmente, assim, como é que tu tá usando a mesa? Tu, tá, tu usa essas mesas também para gravar vídeos? O, hoje em dia, como é que tu tá ah. preparando teu material? Ah, sim, sim. Então, a, a mesa, a mesa é fundamental agora, porque não tem outra alternativa, né, então é o que é utilizado. Como é que eu faço? E eu, eu incentivei também os outros professores na Física Geral e Eletromagnetismo, nem todos têm mesa, alguns preferem utilizar o próprio PowerPoint e fazer as equações aparecendo um pedaço de cada vez, conforme vai falando, que é uma alternativa também. Mas eu fiz o seguinte, ó, eu gravei vídeo, Uh, gravei um vídeo uh, da tela do micro, com a minha voz, enquanto eu falo, eu vou escrevendo e explicando as coisas. Então, ao resolver uma questão ao resolver um exemplo, né, eu vou falando e gravando. Então, com relação aos vídeos, nas aulas, o que nós fizemos, é nós fizemos uma uma live só para isso, né, para falar sobre a física a, a, o eletromagnetismo e as ferramentas do mundo, mas faço uma uma, olha, uh, o que que a gente fez, tá? Uh, o mais importante que os alunos precisam é essa demonstração, pelo menos na disciplina que a gente, né, essa demonstração de como se resolvem os problemas, de como se resolvem os exemplos, qual é a velocidade com que eles vão, com que se espera, né, a, uh, o que que vem primeiro e o que vem depois, que não tá no livro, isso não tá no livro. Então, a, cada professor gravou, ou tá gravando, a explicação sobre algum tópico. Então, uh, vídeos muito curtos, no máximo 15, 20 minutos. São e, difíceis E fica muito monótono e muito pesado. Então, para gravar a tela do micro, cada professor está usando o software que quiser. Eu uso o Active Presenter, que é um software livre, funciona bem, porque eu preciso. Ele permite, inclusive, gravar a imagem da webcam, então dá para colocar a cara da gente junto. Eu, eu até posso, acho que não vem o caso, porque é, é uma coisa bem trivial, e se vocês quiserem ter um exemplo, tem também, tem os vídeos que eu disponibilizei para a Aline, a Aline está aí nos ouvindo, né, Aline? Eu disponibilizei os vídeos para a Aline uh, de como explicar, como fazer uh, o set do Moodle, esses vídeos foram gravados com o Active Presenter. Uh, seria exatamente a mesma coisa uh, usando a mesa, é só ligar o Active Presenter, dizer que vai, você vai gravar ela. E o que quer que você bota ali na tela, vai tá gravado com a voz junto, né? Então, acho que é uma ferramenta interessante. Para quem vai fazer demonstrações de cálculos, é fundamental. Por favor, seria possível desenhar uma circunferência na... Ó, na... Oh, você desenha o que você quiser. Eu não sei desenhar muito bem, então a minha circunferência não vai ser tão bonita. Mas, por exemplo, aqui eu... tem, tem, tem, elipse, então ela tem, tem uh, maneiras, eu acho que se apertar shift aqui, ó você pode desenhar isso, entende? Uh, opa, perdão, eu não estou compartilhando, desculpa, é, esqueci do Ah, perdão, gente. A, gente, a gente tem que aprender tanta coisa, né? Acho que agora... Ó, então, por exemplo, ó, eu, desculpa, eu fiz sem mostrar. Então, existem o software esse permite fazer várias coisas, né? Então, eu acho que se você, ó, dá, dá para desenhar a circunferência, dá para fazer cheio, vazio, você pode trocar a cor, pode fazer de tudo. É só uma questão de praticar e dependendo do software que estiver usando, vai ser mais fácil ou mais difícil. Então, a, a, a, linhas retas oh, ou o que oh, quer uh. que seja, o Microsoft, ele corrige, se quiser eu posso mostrar depois como é que ele faz, daí é só usar a caneta e ele vai fazendo, ele não tem essa inserção, é, é diferente. É, cada software vai ter umas suas particularidades, esse software é livre, se chama Inkscape, e os alunos aqui me mostraram, perdão, eu vou, eu vou parar de compartilhar, alguém mais gostaria de perguntar algo que eu precise compartilhar? Eu já... Tiaraju, eu, eu respondi a tua pergunta? Respondeste. Ok. Então, estou uh, à disposição, gente. Podem perguntar aqui. Falar sozinha não é comigo aqui. Eu adoro quando... Os... Acho que essa é a minha maior dificuldade com as aulas assim, sabe? A falta da presença dos alunos, e parece que a gente está falando para o espelho, isso é, é muito chato, né? É. Nem é o fato de ter tecnologia. Eu acho que a, a falta de interação é que faz falta, para mim, pelo menos. Eu tenho uma pergunta, Raquel. Uh, eu, eu, uso bastante, eu, eu, tenho, eu uso bastante tablet, inclusive, para o pessoal que está aqui, eu, na, na sexta agora, às 10 horas, a gente vai fazer uma sobre tablets. Né? Uh, mesa versus tablets, prós e contras. O que, que tu achou de cada um? Faz o teu relato aí para eu, mim. Eu não gosto de tablet, mas é uma questão pessoal, porque o tablet escorrega. A caneta do tablet, em cima da, da tela do tablet, ele escorrega e eu não gostei do atrito, falta atrito. E também que a mão encostando na tela, as, dependendo da configuração, tu pode até dizer que a mão não pode ser, ser digamos que a, o toque da mão não serve, tem que ser só a caneta, mas não funciona sempre. Então, eu prefiro a mesa, a mesa digitalizadora, para mim funciona melhor. Mas, assim, a minha letra é feia, mas vai continuar sendo, sabe? Não importa, eu vou treinar, é, vai durar um pouco, mas não adianta. Eu vou deixar de fazer por causa disso? Eu não. Mesmo que os alunos entendam... Que eles consigam acompanhar, que eles vejam o que é necessário e importante. Se eles querem uma coisa bem bonitinha, eles que olhem o livro, né? O livro está lindo. Não precisa a gente escrever de novo, está tudo lá. Acho que a ideia de escrever é justamente para eles verem que a gente erra, que a gente tem uma letra que é, o, que é humano. É isso que eles precisam. Né? Acho que esse é o principal. Raquel, eu quero. Vou te fazer uma pergunta. Falou, é Alberto, tudo bom? É, Sexta-feira o pessoal mostrou uma técnica que usa papel e filma, escrevendo ah, no papel. Eu né? já, vi, já vi isso, foi é bem bacana também. É, é Por que alguém ah, optaria por comprar um tablet né, e ter que adaptar todo o seu sistema motor? Que tem, eu, eu, pessoalmente, já tentei, não muito, né. mas essa coisa de escrever e olhar para a tela até ajustar os, os neurônios lá para para funcionar, não, é, demora um pouquinho. Por que, que alguém optaria, então, por usar um, um, um, é, uma mesa, ao invés de usar aquela outra técnica que nós vimos sexta-feira? Ah, olha, eu acho que é uma questão de gosto. Todas as ferramentas são úteis e são importantes, e cada um vai se adaptar com uma melhor que a outra. A vantagem dessa mesa digitalizadora é que o que você fizer nela fica salvo no computador. Você pode editar, você pode salvar, você pode colocar à disposição dos alunos depois. Isso é uma manqueta e o lápis não, não permite. Outra vantagem é que você pode apagar, você pode voltar, não gostou do desenho, faz de novo, sem gastar o papel, sem ter que refazer tudo. Então, isso é uma grande vantagem. Acho que tem o Rafael, gostaria de falar, então vamos abrir para né? oh, ele. Bom, ele entra sozinho, né? Fala, Rafael. É, é o seguinte, todos estão me ouvindo? Sim, sem problemas. É, a mesa ela tem algumas vantagens quando tu tá mostrando, por exemplo, um PDF, um PowerPoint, alguma imagem que dá para arriscar em cima. Quando a gente tem o papel que funciona muito bem, mas muito bem mesmo, tu não tem essa versatilidade. Só por causa disso. É a mais, é, o que eu posso dizer, assim, ó, que é o mais diferente, o porquê que eu usaria a mesa, quando eu estou usando um PowerPoint ou um PDF, alguma coisa, e quero marcar, destacar, riscar em cima, e não tem, aí eu não preciso imprimir o papel, né, e riscar nele. Só por causa disso, é conveniência. Eu acho que tem, tem uma semelhança também com o fato de ter aulas em PowerPoint, salvas, e aulas no quadro. Quando tem, por exemplo, as aulas salvas no PowerPoint, a aula bem preparada, você faz uma vez, né, e no ano seguinte você aprimora aquilo que já foi feito. Se você faz a aula no quadro, quando você termina a aula, você apaga o quadro e você não tem mais nada registrado. Eu acho que essa essa é uma vantagem, né, a gente pode aproveitar. A mesa é a mesma coisa. Então, se você faz na mesa e salva o que fez, sempre se pode aproveitar isso para mais tarde disponibilizar para os alunos, né, mais gente vai ser, vai alcançar aquele material. Quando se faz ao vivo, ou quando se faz uma coisa que tu tem que depois jogar, não tem, não tem essa, essa vantagem. Então, são, são vantagens e desvantagens, mas todas as ferramentas são úteis e são importantes, eu acho que todas elas servem para o que a gente precisa, serve para o que a gente precisa, tá bom, né, não, não, nenhuma vai ser perfeita, mas vai ter uma melhorar. Cada um tem que usar aquilo que se sente mais confortável. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu achei... Algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Eu achei bem interessante esse, esse teu relato, que é uma coisa que nunca tinha me ocorrido, assim, de que os alunos querem ver a gente errar, né? querem ver um humano escrevendo. Né? Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, de a gente estar tá sempre tentando fazer... Tentando fazer as coisas mais perfeitas possível para ficar um material de qualidade, né? E a gente tem, eu acho, intrínseco como professor, aquela coisa de perfeccionismo. Mas eu nunca tinha pensado parado para pensar nisso, né? Que talvez os alunos ter uma câmera para os alunos nos verem, ver que é um humano que tá falando, né? E, e a oportunidade de escrever e apagar. E, e como a Júlia mesmo falou, ah, pedir de desculpa, Sim. não, eu falei tal coisa, ah, não. Não me enganei, não é essa unidade, é outra, né? Eu queria dizer que a Raquel me incentivou agora. Eu não vou deixar mais meus quadros prontos no Microsoft Whiteboard, vou fazer vou fazer no vídeo. Faz do jeito que tu gosta mais, porque é isso? Não sou ninguém para dizer como é pra... Não, fazer. mas eu acho... Eu tava fazendo assim, né? O quadro pronto e eu ia falando, só sublinhando as variáveis que eu tava me referindo ali com outra cor. Mas eu tava achando chato. Eu tava achando monótono. Pro aluno ver aquilo ali, sabe? Sabe? Então, por isso que eu digo, eu fiz duas semanas de aula. E eu tô... Na verdade, a minha primeira semana foi diferente da segunda semana, e agora já acho que a terceira vai ser diferente. Coitados dos alunos, né? Mas, enfim, a gente tá sendo... Olha, <risos> Mas eu, eu acho senti... que... Eu senti um pouco falta disso, porque quando a gente tá no quadro, a gente copia uma equação e tu coloca uma entonação de dizer, ó, oh, então, gente, vou pegar isso aqui e eu vou dividir pelo aquele outro negócio que tá é em cima. Né, tem uma entonação na forma de falar e de explicar que eu não consegui dar nessas aulas com o quadro pronto e eu, eu senti falta disso eu achei que eu fui menos didática com esse quadro pronto, sabe que ser mais perfeccionista, que nem diz o Edson porque a gente quer que fique tudo bonitinho né, mas eu acho que talvez seja mais didático a gatinha é participar de, de novo eu acho que talvez okay. seja mais didático ser menos perfeccionista mesmo, sabe e, e, e indo assim Deixa eu fazer um comentário também. É, ó, tem a ver também com o PowerPoint, né? Quando a gente coloca toda a informação de uma vez só, o aluno ele, ele pode se distrair, né? Em vez de ficar olhando aquilo sobre o que a gente está falando, ele pode estar olhando uma outra, uma outra região. Né? Então, a medida é aulas Não vou nem essa, falar... Então, não, Alberto. Alberto, nem aluno, é a gente. Eu, se assisto um PowerPoint todo pronto, eu não leio. Eu não leio uma palavra do que está escrito. Pois se é. a pessoa está falando e está escrito o texto, eu leio. Então, imagina os alunos. E é. acho que é, é normal isso, né? A gente não. É não... normal, é. E essa, eu acho que quando dá aula no quadro, né, a, a ponta da, do giz ou no caso é, do Caso do, do tablet, né? Ela serve como um guia, de um lado, ela sincroniza o que a gente está falando com o olho do aluno, né? E de outro também, ele tem uma coisa de, de criar uma expectativa do que, que vem depois. Né? Senão, se não, se está tudo ali, já tem um spoiler, o cara vai olhar o fim do livro antes de. Então, tá tem, tem, tem toda uma. Me parece muito interessante essa é, a aula em quadro é muito boa, né, nesse sentido, porque esse, essa coisa de se dar um ritmo, a pessoa vai mais devagar, né, o aluno consegue processar, como tu falaste, é, é bem interessante esse, esse uso. Né. É, a velocidade com que a gente escreve, seja no quadro, seja numa mesa digitalizadora, ela ajuda os alunos a, a assimilar melhor aquilo que está... Trabalho. Eu acho que a velocidade lenta com que a gente escreve faz parte do aprendizado também, ajuda eles a, a aprender mais, porque se a gente coloca tudo pronto, fica tudo muito fácil, parece tudo muito simples, na hora que eles vão resolver o problema, eles sentem dificuldade e desistem, porque veem: ah, mas o professor fez tão fácil e eu não tô conseguindo, então eu não vou fazer. Acho que essa é a principal, né? Ah, só uma coisa que eu me lembrei de falar, para quem quer usar esse formato mais pronto, quem está usando o PowerPoint, quer colocar as equações com a mesa digitalizadora, a equação vira um objeto, então cada equação pode aparecer, mesmo sendo feita manual e não no Equation. a pessoa colocou 10 equações no slide, mas quer que apareça uma por vez, e dá, dá para fazer, fazer isso no PowerPoint, para quem quer usar mais o PowerPoint. E quer deixar pronto, mas que não apareça tudo junto, que é uma coisa que dá para. Como ela vira um objeto, ela pode ser animada. E quando eu usava o PowerPoint para apresentar as aulas, na verdade, eu usava só para botar filmes e botar alguma figura, né? Que eu não ia desenhar no quadro. E, e, e o uso do PowerPoint, ele tem o mínimo possível, né? Agora, quando a gente tem essas mesas, ele pode ser da mesma forma de antes. Não precisa a gente colocar texto nenhum ali. A gente pode colocar. Diga para os alunos lerem o material antes da aula. É muito mais adequado do que a gente falar o que está escrito no livro, né? E usar o tempo da aula para fazer a demonstração que é o que eles não têm no livro. Acho que essa é uma forma bastante eficiente. Os alunos, pelo menos, aproveitam bastante. Então, é uma sugestão que eu deixo. Alguma, alguma pergunta mais, pessoal? no... Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, mais algum relato? Não? Então, podemos encerrar por aqui, então. Professora Júlia, Raquel, e mais colegas. Bom, agradeço, Edson. Obrigada pelo convite, Edson. É sempre um prazer participar desse tipo de, de atitude, de ação. E podem contar comigo sempre que precisar. Eu deixo o meu contato. Uh, Edson, peço que tu passe para os demais colegas. Eu não estou vendo o chat aqui. Passa o sim, mas... eu estou com um plugin aqui no Chrome onde eu tenho de eu peguei o, os. Eu vou, o... eu vou escrever meu, meu contato aqui. É isso, dá para passar aqui também. E gostaria de agradecer, então, a presença de todos, né? Na sexta-feira, a gente vai ter uma sobre tablets, né, vai ter, vai ser eu mais um professor, eu vou mostrar diversos formatos possíveis do uso de tablet, inclusive já vou dando um, um spoiler aí, eu vou usar também uh, o tablet como mesa digitalizadora, né, usar o tablet, por exemplo, como mouse, né, então a gente vai poder escrever na tela, vai poder desenhar na tela do computador, né, um softwarezinho que eu descobri que faz isso com, com bastante precisão. E o professor Jorge também tem bastante experiência já, de anos, já com o uso de tablet nas aulas. Agora ele está usando um outro formato e vai mostrar esses formatos para nós também. E a, a gente vai ver mais também palestrantes aí, se tiver mais alguém é, interessado em participar e a gente vai alocar também para aula de sexta-feira, tá? A gente vai fazer um card aí, divulgar nos grupos, caso alguém seja de fora da universidade também, é, quiser o, o contato aí do dessa próxima reunião, pode deixar o e-mail aqui, que eu, eu anoto ali, depois a gente faz uma divulgação aí para o pessoal de fora da universidade ou de outros departamentos, ok? Eu queria agradecer o Edson também pelo convite, espero ter ajudado aí um pouquinho e qualquer dúvida uh, também podem entrar em contato. Pode botar o teu e-mail em aí, Júlia, para o pessoal. Ah, botar bem, e -mail. Sim, sim, posso botar. Uhum. E a, acho que a mensagem que eu deixo, assim, para todo mundo é que a gente não tem que ter medo de errar. Eu acho que isso é o e os alunos entendem isso. Se a gente der para eles que a gente tem vontade, é o suficiente. Se a gente se enganar, se a letra é feia, se a gente faz errado, grande coisa. Isso não é importante. Mas não deixar de tentar, não deixar de usar. E como está todo mundo começando do zero, praticamente, né, com tecnologias que a gente nunca utilizou antes, alguns nunca usaram antes. É óbvio que vai dar errado, mas se os alunos estiverem, se a gente trata os alunos como parceiros nessa empreitada, eles entendem, e acho que isso vai ser um aprendizado para todos juntos, vai ser bem interessante para todos. Raquel, se tu puder ficar um pouquinho depois na sala. Sem problemas, Alberto. Bom, um abraço para todo mundo, pessoal, espero uma hora dessas tomar um qualquer, né, e conversar pessoalmente. Estou com saudades de conversar com as pessoas muito obrigado. Um abraço. Raquel. Valeu. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos. Obrigado. Até Parabéns, a Raquel e a Júlia pela, a, pela contribuição. Raquel? Oi, fala, Raquel. Tu estás, tu estás produzindo vídeos das, das, das aulas de eletromagnetismo práticas? Então, as práticas estão sendo organizadas ainda, ah, não, não sou eu quem é, ficou responsável pelos filmes, tá? Então, nós temos tem três, três professores que ficaram responsáveis por essa ação. Eles estão ainda organizando, Alberto, não tenho nada ainda. A ideia é fazer ah, vídeos que tenham alguma imagem de, de alguma coisa que auxilie os alunos, a compreensão daquele conceito envolvido no experimento. Não sei como vai ser. A gente ainda não tem nada pronto. Então, não tenho nem como te dizer. Vai ter ah. tarefa de pré e pós-lab, que eles vão fazer no Moodle, e vai ter os vídeos que vão auxiliar, mas eu não sei nada ainda. Tá. Eu estou pensando em reutilizar alguns, se vocês produzirem, né? É... Mas, ah, o, que feito, o que for feito vai ficar disponível é, eu posso te passar depois, sem problemas eu só, só não tem nada pronto ainda, Alberto tá bom, então assim que tiver, me passa o a gente conversa né? sim, claro, sem problema. tá bom, então muito obrigado, Raquel um abraço, Edson, obrigado pelo convite eu vou deixá-los qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo tá, muito obrigado mais uma vez, Raquel, por tudo um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Ok. Tchau, gente. Eu vou. Depois eu vou ligar para o Luiz Tiaraju, aproveitar que ele tá online aí, vou ligar por Skype para falar com ele. Certo. Um abraço a todos. Abraço aberto, tchau.